Tudo bem? Vamos falar hoje sobre tabela de orientação. Para que, que serve uma tabela de orientação e, e como construir uma tabela de orientação? Vamos lá. Normalmente, uh, quando se faz um planejamento de, um, de uma viagem, de uma trilha, de um percurso, a gente coloca uh, o resumo desse planejamento representado ou em cima de um mapa ou você coloca dentro de um GPS, né, para usar lá o computador de bordo do GPS. Mas você também pode ter um terceiro instrumento de orientação, que é a tabela de orientação. Nada mais é do que a representação resumida né, do seu percurso dentro de uma planilha, né, onde você pega o seu percurso, pega a tua trilha, divide ela em, em pontos, em trechos, em pontos intermediários, em trechos que sejam visíveis. Em geral, esses trechos são representados por picos, por vales, por áreas de camping, por cachoeiras, por marcos geográficos, por marcos naturais. E você extrai, então, a distância de cada trecho intermediário, extrai o tempo médio de deslocamento de cada trecho intermediário, é, pode extrair outras informações, como a altimetria, né, a altitude desse trecho, o que tem nesse trecho, que são as observações, e aí você vai elencando essas informações. Né, da onde você começa, onde você termina. Qual é a distância aproximada, qual é o tempo médio, qual a distância total, qual é o tempo total... Né, alguma observação a respeito, e vai elencando uh, na sua tabela todas essas informações. E aí quando você vai para campo com essas informações já elencadas, tabuladas, fica fácil você se orientar, você vai precisar só do relógio para se orientar, principalmente quando... A, a trilha é, é em parques naturais, quando ela é sinalizada, quando ela é muito batida, quando são percursos onde não tem como errar, não tem como sair da rota, é, não tenha muita dificuldade de orientação a ponto de, é, da tabela de orientação não servir. Mas é, você pode usar a tabela de orientação das duas formas, tanto em trilhas mais complexas, com uma dificuldade de orientação maior, quanto em trilhas que não representam muita, muita dificuldade. E aí você vai sempre saber, é, nos pontos, quando você chegar, nos pontos intermediários, qual é a distância do próximo ponto, qual é a distância, é, qual é o tempo que você vai levar para chegar no próximo ponto. Vai poder conferir se a, a, o tempo que você fez o trecho anterior está acima ou está abaixo do tempo que você estimou que deveria fazer. Não é? se, se por um acaso essa diferença de tempo não vai comprometer o restante do planejamento, é? se você está com folga, se você está atrasado em relação ao planejamento. É? Então a tabela de orientação ela vai te dar é, a, são aquelas, aquela colinha que a gente faz né? é, para te dar as, as, as informações rápidas, para você não ter que ficar ah, abrindo, ligando o seu GPS, abrindo o seu mapa para poder parar e de repente, cada ponto intermediário que você chega, você dá uma conferida. Poxa, deixa eu me lembrar qual, quanto tempo eu vou levar para o próximo ponto, falta quanto tempo para chegar no objetivo. quanto tempo falta para chegar no objetivo, qual é a, a distância que eu vou percorrer agora. Você pode colocar a, a altimetria, né? a altitude daquele ponto, para você calcular qual, qual que vai ser o desnível, se você vai subir muito, se você vai subir pouco, etc. Ou seja, a tabela de orientação é muito útil. Né? Como, como ela pode ser seu elemento principal de orientação, entre as fáceis ou pode ser um elemento adicional, um elemento secundário quando você é, vai batendo a tabela em campo e acaba economizando uh, tempo e e até economizando o, o recursos, né? Só de não ter que ficar abrindo o mapa toda hora, consultando o GPS toda hora para pegar aquelas informações que são que são um, um, que são as, as informações que a gente mais utiliza em campo, né? Em relação à distância, em relação a, a, a, ao tempo. Mas aí como é que constrói Bom, primeiro você vai construir uma tabelinha que pode ser simples ou pode ser elaborada. Uma tabela simples, ela pode representar, pode ter ah, o ponto de início, o ponto de chegada, a distância e o tempo, ela pode ser mais elaborada, ela pode ter o ponto de início, de chegada, a distância parci parcial, a distância total, o tempo parcial, o tempo total, a altimetria, colocar observações, né? pode colocar uma, uma coluna com as coordenadas, né? você pode fazer uma tabela mais elaborada. A primeira informação que a gente pega da trilha são os pontos intermediários, né? então... O que, que você vai fazer? Vai... Na trilha que você vai é, realizar, você vai pegar todos os pontos intermediários, né? Rio, pico, cachoeira, é, crista, é, camping. Todos os pontos intermediários que houver na trilha e vai colocar representados na sua tabela. Okay? Em seguida, você vai pegar. Uh, todas as distâncias entre cada um desses pontos intermediários e colocar na sua tabela. No no caso aqui estou usando o Google Earth, mas você pode utilizar vários uh, o, o seu a aplicação que você já utiliza para obter essas informações. Então aqui por exemplo desse ponto aqui Capim Amarelo até esse ponto aqui Maracanã eu vou extrair a distância ok mais ou menos 1.3 quilômetros e vou, já, já consigo a ah, é, visualizar o, o perfil o perfil altimétrico né já consigo visualizar a altimetria o corte do terreno então ao mesmo tempo que eu já consigo colocar a distância e vou colocando as distâncias, medindo ponto a ponto, no final eu já tenho a distância total. Minha próxima... minha próxima... Uh, passo... é colocar o tempo. E como que eu coloco esse tempo? Lembra? Você que já assistiu os vídeos que eu coloco, lembra que... Uh, todo caminhante ele tem, no mínimo, seis variáveis de tempo por trilha, né? É, que é o tempo médio que ele percorre um terreno plano, com mochila e sem mochila, um terreno ah, inclinado, né? ah, quanto que ele percorre ah, um terreno inclinado aonde ele tem que subir, com mochila e sem mochila, quanto que ele faz na descida, com mochila e sem mochila. Né? Ou seja, se você já tem ah, uma referência de, de quanto tempo você gasta para percorrer as trilhas por por por angulação do terreno, por desnível do terreno, né, por declinação do terreno é, e, e com carga ou sem carga e ou por tipo de terreno, né, terreno pedregoso, asfalto, trilha batida, né, em rocha, etc. Só de você fazer extrair essa informação aqui da distância, no momento que você extrai a informação da distância, você já tem mais ou menos a ideia do terreno. Você analisa o corte do terreno, já tem acesso à altimetria, você já tem ideia de, mais ou menos de quanto vai cumprir para chegar aqui. Né? Se eu me desloco, a trilha tem uns 2 km e eu me desloco a 2 por hora com uma mochila de 40 kg nesse tipo de terreno já sei que eu vou fazer em uma hora. E assim vai. Você já consegue, separando os trechos do terreno, já tendo uma ideia de quanto você vai demorar para percorrer aquele trecho. E assim você vai construindo a coluna de tempo médio da sua, da sua tabela de orientação. No final, você vai ter uma tabela onde você pode, vai ter todas as informações que você precisa no formato de planilha, Coloca, imprime, coloca num, num plástico, ou plastifica, coloca num porta-mapa, dobra no bolso e utiliza a, a, a tabela para se orientar. Ok? Espero é, ter ajudado. Então, isso é mais um, um instrumento de orientação útil que é a orientação e a navegação através da tabela de orientação. Fácil de construir, fácil de, de, de elaborar e fácil, rápido e bem eficiente na hora de você utilizá-la para controle dos seus deslocamentos. Okay? Muito obrigado, até o próximo vídeo.